Estes são os Hatchimals. Eles vivem dentro de ovos e tu podes ajudá-los a nascer. Conteúdo! Cada embalagem inclui um Hatchimal no ovo, um manual de instruções, um guia de referência e duas pilhas AALR6 já instaladas no teu Hatchimal. Desembalar O teu etchamel foi embalado de uma maneira muito especial para assegurar a sua proteção. Retirar o teu etchamel da embalagem com segurança é importante. Para começar, pede a um adulto para cortar e remover com cuidado a fita cola da parte de cima da embalagem. Em seguida, retira a tampa plástica, coloca a embalagem virada para cima e insere o dedo no orifício superior. Agora, retira lentamente o produto da embalagem exterior. Pede a um adulto para cortar e remover a fita das laterais que unem o blister ao cartão. Pega no interior na vertical e retira o blister com o ovo do cartão. Existem dois fechos plásticos na parte de baixo do ovo. Para remover os fechos plásticos, segura num fecho entre os dedos, gira 90 graus no sentido horário e retira-o. Repete o mesmo procedimento com o segundo fecho. Agora o teu etchamel vai ganhar vida. No interior vai estar um dos dois etchamels que vês na embalagem. Não sabes qual deles está lá dentro até sair do ovo.